Meu compadre Tanuri tem certas coisas que, poxa, é, a pessoa para ter esse cargo ela, é cargo de confiança. Eu costumo dizer que o barbeiro e o médico são cargos de confiança. Né? Eu tenho meu barbeiro, que inclusive eu vou ter que dar uma passadinha lá em breve, e o médico, eu tenho orgulho de falar que meu médico é Márcio Tanuri, com certeza, um cara que é referência na medicina esportiva, na medicina preventiva também, para gente que já está ficando com a idadezinha, né? E, poxa, para mim é um prazer muito grande poder desfrutar da sua amizade. Parabéns por suas vitórias e, com certeza, a gente vai estar tá sempre junto nessa caminhada. Valeu, Tanure! Ó, mora aqui. Um abraço, irmão!